Fala, Maiprotz! E chegamos agora no último item da Roda da Vida, qualidade de vida. E vamos abordar aqui três, três aspectos. Vamos falar sobre criatividade, hobby e diversão. Vamos falar sobre plenitude e felicidade. E vamos falar também sobre espiritualidade. Então, olha lá. Vamos falar de criatividade? Você se, você se considera uma pessoa criativa? Você tem uma visão além do alcance? Ou você desenvolve a criatividade só para os outros? O que você está cocriando para a sua vida? De 0 a 10, 1 um a 10, que nota você dá? Você é uma pessoa que tem tempo para você? Algum hobby? O que você gosta de fazer nas suas horas livres? Qual é a diversão? Você é uma pessoa que se diverte? Ou você está levando a vida muito a sério? Então faça essa avaliação hein? de 1 um a 10, qual é a nota que você dá nesse esquisito? Falar de plenitude e felicidade. Você se considera uma pessoa plena? O que, que significa para ti ser uma pessoa plena, realizada, feliz? O que, que é felicidade para você? Você acha que felicidade é um estado interno ou toda hora você tem que estar feliz? O que, que te deixa feliz? O que, que te deixa pleno? Que nota você dá nessa área da sua vida? E vamos falar de espiritualidade. Você acredita em alguma coisa? no que você acredita? Você faz parte de algum movimento? Vai em alguma igreja? Você se denomina uma pessoa religiosa? O que significa espiritualidade para você? Vou deixar uma super dica. Espiritualidade não tem nada a ver com religiosidade. E espiritualidade é um nível neurológico que vai fazer com que você transcenda todos os aspectos dessa Roda da Vida. Por isso que ela é a última a ser avaliada é, nesse quesito. Então, avalia isso. O que significa ser um ser espiritual? Você está conectado com tudo e com todo? Faça essa avaliação, tá bom? Então, a gente considerou até aqui esses aspectos da Roda da Vida. Eu espero que você possa fazer suas reflexões, tirar o máximo proveito... E principalmente se gerar algum insight, comece a colocar em prática no seu dia a dia. Ok? A gente se encontra no próximo vídeo.